Oi pessoal, eu tô aqui com meu pai pra gente jogar Brawlhalla. Vamos lá. Eu vou de verde. Verde com roxo combina, confia. É. Vamos lá. É porque assim é... Eu gente. sou o melhor. Naruto! Toma. Toma. Oi, oi, oi. Não é nada. Toma. Se tiverem gostando, dê um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, compartilhem e comentem se querem mais Brawlhalla. Vai pegar! Não vai eu. Oh. Toma! Isso! <risos> Tome! Eu venci pra você, mas quem sabe dessa vez eu venço. A esperança é a última e morre! Certamente que sim! Ai ai ai! Ah, não. Pra quê? Pra quê tanta violência? Pelo amor de Deus, cara. <risos> Olha a dancinha. Ah. Ah, clica. Vai fazer nada, pai. Ai. Vai nascer um bicho. E eu posso pular por cima dele. Toma. That's really impressive. Ah, eu menti. Eu sou bom. Você não é tão bom assim. Toma. Ah... Agora você vai. Papai, aqui não é fraco. Uh, pra que violência? Ai! Toma! Mina TR! É uma mina! Você caiu na mina? Não fuja, não. Olha é o bicho. Olha é o bicho, vai pegar. Olha é o bicho, vai pegar. É Olha é o bicho, vai pegar. Toma. Pra que, pra que violência? Pode que caber. Podia que caber, tá? Não ia fazer nada. Tá muito baixo. Eu ia dar um ataque mais alto e ia bater na parede. Peraí, te dar um cascudo. Vem cá. Ai, ai ai Mas pelo menos Eu consegui derrotar você uma vez Eu sempre perco Ai ai ai ai ah. partidas. Ah. É se aprimir ah. Ai ai ai ai Não, não Não, toma, toma não Tô concentrado Olha isso aqui, ó. Olha, isso. Olha, quando eu dou o ataque pra frente, esse aqui é o ataque... Olha esse meu ataque aqui, ó. É legal, né? Ele é tão legal que eu posso te atacar. Assim. Eu te levanto e dou um socão. Aí, ó. Se eu te der mais um, tu morre. Morri! Por que tanta violência? Vou, vou escolher outra agora. De, Eu vou de Naruto 2.0. Olha essa cor aqui. Ficou bonito, né? Eu vou tubarão. Ah, é o tutuba. O tu brawlhalla. O brawlhalla. <risos> tem uma cópia dele, sabia? A cópia dele é multiverso, sendo que é uma cópia melhorada. É? É, porque essa cópia é muito melhor. Multiverso. Por quê? Sabe por quê? Uhum. Porque tem é, da, tem personagem da Disney. E você começa o jogo com salsicha. E por isso que é bom. Esse aqui você não conhece nenhum. Só o Rayman Legends, que é muito caro. Só porque ele é conhecido, tem que ser caro. Eita. E nessa conversinha, eu perdi. É, eu tava me concentrando. Toma. E na terrestre. <risos> não, cara! Você nem uma arma mesmo. Não, Toma. mas subestime. Vá para lá. Eu peguei. Eu peguei. Vá pra lá. Toma. Vá pra eu lá. Eu peguei. Não. Eu peguei minha Shuriken. Vá ah. pra lá. Bem na hora que eu peguei minha espada, O tutuba. O tutuba é fraco, não. E eu também não. Ou também você só usa o mesmo ataque? Ah, porque. Mais porque mais eu menos. só ganho esse arco. Eu não quero mais arco pra lá, rapaz. Finalmente eu posso usar minha espada assim. Isso! O papaizinho aqui é fraco não. Não! para pra lá. Sai. Ô, mas também esse arco fraco? Esse arco fraco? Não, revanche, revanche. Desculpa, revanche. um a um. A desculpa é o arco. não, não foi desculpa. Estou sentindo uma treta! Cuido tubo, com o tu, Tutuba bem fraquinho. Vou de novo com ele, gostei dele. Eu também só não, não deixa eu vou nem pegar a arma! Eu tô brabo! Na próxima eu vou escolher o pior mapa de todos, porque eu sou o melhor nos piores. É? Então tá. E você é o pior nos piores. Eu sou o melhor nos. Melhores e eu sou Não, tô o pior nos melhores e eu sou os, me... os Melhores nos piores. Eu não entendi o que ele falou. Você é pior em tudo. Eu? eu e venci. E venci. Eu vou te derrotar e você vai perder essa arma. Essa arma vai boa. Vai pra lá. Essa arma é boa, né? Agora. Vai pra lá. Vai pra lá. Quando tu usa um ataque, eu não consigo te atacar, mas quando eu tô usando um ataque, tu consegue. Vai pra lá. Eu vou, eu vou ativar meu modo. O modo usar tudo ativado. Eu não sei nem o que eu tô fazendo, eu só tô clicando aqui. Eu sei, eu sei que eu tô esperando pra dar um. Vai pra lá! Vá! <risos> Depois, agora esse daqui eu consegui pegar mãe, a manha dele. Não, vamos lá, não. pra lá você. Eu não consigo atacar no seu ataque. Vou mudar, vou mudar meu ataque. Ai, ai, ai, eu caí eu caí eu... aí ó oh, não vai ter mais a arma é, vai ter alguma outra arma para aparecer também ela é pior Sim, é. é é pior e melhorar olha aí o pior olha aí o pior não eu não eu não consigo atacar no seu ataque, tu consegue atacar no meu ataque, isso é injusto Eu já vou te meter aqui ó E eu aqui A ó. granada Oi, oi, oi, quase tu bateu em tu Aqui Me dá o um espadachim jogo Aqui. Eu só tava deixando agora Agora eu vou eu Tava deixando Aqui só lhe esperando que eu tô vencendo. Eu estou vencendo aí, ó. Falei, eu tava deixando, tava deixando. Não foi? Agora eu tô usando o meu modo melhor modo. Olha, agora eu não vou deixar nem que a pau. Tu se explode? como é que pode? Eu tava deixando, tava deixando. Não foi? Uhum. É. Não, agora eu não perco Nem que a pau Eu sou muito bom nesse aqui Ô oh, Chip, já tá aí Ô oh, ship <risos> é <que> <risos> Esse daí é muito ruim Por isso? A pessoa não pode nem colocar pra baixo E aí, ah, esse aqui Por vai isso ser isso terrível tá pra bom. mim Olha isso aqui, ó Eu posso melhorar meu ataque, ó Peguei. Oxi. Oh, Tô caindo. Que Esse aqui coloca... é meu melhor personagem. Que quando coloca pra baixo ali, ele cai, né? Esse é o problema. Esse é o problema. Não, não vou, não. Vai sim. vai sim. Por quê? Porque eu tava deixando. Não, não. Sai. Hi -hi. Ai -oh. Chicotada, chicotada. Teu teu paneiro só Boa. tem uma vida e eu tenho três. Toma! Uh. Falei estava deixando. Se agora eu tô com o melhor personagem que eu tenho e eu não vou deixar nem que é pau. Então vou escolher outro que eu também já. Ok, vai isso aqui. Isso ah, aí é muito pior que esse aqui. Ah, não. Ninguém me derrota com essa arma aqui. O teletransporta. Mas eu não tô nem aí. Esse aqui é ladrão. Oi! Vai pra Nárnia <risos> Aproveitando Você quer viajar? Vai pra Nárnia Oh my Eu não tô mais deixando Eu falei que eu tava deixando Ainda tu com esse personagem em Que eu uso E eu ainda tenho Dibre, eu vou ficar parado aqui Ah não, aí agora Toma de pandinho pra um pandinho, de pandinho pra um ponte de Eu vou até. Assim. Eu vou desviar essa. Esse para mim, essa aqui é a melhor arma desse. Pra mim? Eu me matei até. Eu me matei oh, até. Eu gosto assim. Que eu não preciso nem jogar. Eu me matei porque eu quis te ajudar. Ou oh, será que não? Okay. A desculpa é essa. Me ajuda. Não, não, foi Desculpa. Olha o que eu fazer. Me ajuda. Me ajude. Desculpa, desculpa. Jim Pundim Eu nunca é o que vou perder para você. Nunca, diga nunca. Oh, não. Falei, não, estou deixando. Com... Está por mim, tem gente torcendo por mim, tem gente torcendo por mim. Mas não é todo mundo. Tem gente torcendo por mim. Essa foi só essa. Ah, essa aqui. Foi? Deixa Já peguei aqui a bomba. Já tirei. E não sei como. Não sei como. Tu conseguiu? Tô perdendo. Até gosto de morrer. Por quê? Porque aí eu ter mais vida. Vai pra lá! Vai pra lá! <risos> <risos> Ai, pra lá! Vai. Vou ganhar, vou ganhar! Ou é agora ou nunca. Não. Tá com medo de perder pro papai? Tá com medo de perder pro papai? Que é isso? Não. Eu ganhei ou tu ganhou? Eu ganhei? Eu pisei pra tu morrer e sendo que aí o jogo fez eu ir mais alto. Eu ganhei. Oh, Por que o personagem está colocando skill diferente em outro e tirando de um? Ele tirou mais força e colocou, agora mais. Não sei, só sei que. Nada, sei. Só sei que foi assim. Peguei a minha melhor arma. Essa é a minha melhor arma. Toma! Essa é a minha melhor arma. Eu gosto dela. Obrigado. É, não tão obrigado, porque você quis me matar, mas pelo menos eu não caí. Eu, eu sou muito rápido. Eu sou muito Mais, oh, sua vitória foi recusada. Tente novamente. É, não, não, não. Ah, tá lá. Ai, a ah, pra onde você tava, tava indo? Eu dou um zim, zim. Zim, zim, zim, zim. Pra que Violência? Eu só fiz um zim, zim, zim, zim. Uma hora depois. Zim, zim. Eu descobri isso aqui, ó. E eu, essa aqui, ó. Eu descobri isso aqui, ó. Calma aí, fica parado aí. Não, não, fica parado, eu vou ficar não, parado. Mãe, eu não, não, eu não vou não, atacar não. em tu. Eu não vou atacar em tu. Eu vou ficar aqui e tu fica aí. Olha isso aqui, ó. Turr. Ok. Agora isso aqui, ó. Eu usei! Toma. Agora não vou deixar. Eu vou até ficar sem arma aqui. Você não tem escolha. Tenho... melhor sim sim sim você tá falando que é melhor só para se achar Que violência aproveita e vai pro céu visitar Deus Não Fui pra Sim. baixo Fui pra baixo Aí não dá ainda. E a gente vai terminar o vídeo por aqui Pessoal, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar com os amigos e comentar se querem mais o Brawlhalla. Hala. Até o próximo vídeo, falou!